Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Stick e no vídeo de hoje eu trago pra vocês um token aí que tá na pré-venda, onde é uma oportunidade legal aí pra mim, beleza? Eu vou estar tá treinando esse token e vou mostrar aqui pra vocês os motivos aí. Então, aqui realmente é skin The Game, né? Tô mostrando aqui pra vocês o que eu faço, mas é alto risco, tá galera? Mercado aí de lançamento de tokens, criptomoeda é alto risco. Então eu invisto um dinheiro ali que eu possa perder e eu sugiro vocês sempre fazer o mesmo, tá bom? Porque é alto risco, é altamente especulativo, pode subir, pode descer, então saiba bem disso. Então, bom, basicamente o projeto que eu vou mostrar mostrar para vocês hoje é o Neymar Token aqui, tá? Basicamente é o Token inspirado no Neymar, não tem muito segredo, Neymar Coin permite ganhar criptomoedas trocando, segurando e jogando futebol. E por que eu achei tão legal o projeto do Neymar Token? Porque é inspirado no CR7 Token, o CR7 Token é um pouquinho mais antigo e foi inspirado no Cristiano Ronaldo, tá ligado? O do Neymar é inspirado no Neymar, ou seja, o Token do Neymar é meio que um meme coin, basicamente. E se ele tiver o mesmo sucesso que teve do CR7, eu acho que pode dar muito bom, entendeu? Só pra vocês terem noção, aqui tem um gráfico do início do lançamento do token do CR7. Olha só, olha só essa subida. Então quem pegou aqui no início, desde o início se deu muito bem ao longo dos dias aí de lançamento, tá? Então é esse movimento que eu espero no token do Neymar tá? Obviamente, a gente não sabe, não tem retorno passado, não é garantia de retorno futuro, tá? Mas eu acredito que pode ser que ocorra esse mesmo movimento aqui. Depois, obviamente, vocês vão ver que teve a queda, né? O movimento de baixo e tudo mais, então, a minha ideia inicial é pegar o movimento inicial de subida que tem geralmente nos lançamentos. Mas isso aqui, presta bem atenção, não é uma dica de investimento, exige um estudo, e é o seu dinheiro, cara, você faz a sua análise. Então, se você acha que vai também ter essa subida aí, você pode fazer o um movimento que geralmente os traders fazem aí, tá bom? Então, geralmente é um movimento de curto prazo aí para você fazer, e ter aqui esse lucro de trade, tá? Você pode também rodar mais para o futuro, pode, né? Se você quiser ter as recompensas do token, mas o um movimento que eu curto fazer é esse aqui e bom, no momento agora a gente está na pré-venda tá? vocês podem ver que o lançamento aqui do Neymar Token é em 19 dias, então basicamente a pré-venda vai ser do dia 29 agora de março, começou dia 29 agora de março vai até o dia 20 de abril, então no dia 20 de abril vai estar tá sendo lançado e se você já comprou na pré-venda, você pode estar tá esperando aquela valorização inicial para vender então esse é o movimento que a galera geralmente faz nesse tipo de lançamento, tá? mas também, obviamente, você pode também, se você acredita no projeto a longo prazo, você pode estar tá ficando para ele a longo prazo, por quê? Porque ele vai ter algumas coisas, como caridade, tá, então vai estar tá tendo uma parte de doação vai ter lucro aí pros titulares, beleza então só pra vocês terem noção aqui, taxas e recompensas tá, tem primeira taxinha aí de compra de 10% e venda também 10% mas olha só as recompensas, e olha presta atenção, recompensa no token CR7, por isso também que eu falei do token CR7, então além de eles não serem inspirados no token CR7, também vai ter recompensa do token CR7, ou seja você rodando aí o token do Neymar você ganha o token do CR7, imagina quando eles lançarem também o token do Messi tá ligado, então assim, eu acho que isso aqui pode dar muito bom, a comunidade a comunidade brasileira gosta de futebol, então você tem o toque do Neymar, ganha do cr 7 daqui a pouco lança do Messi, eu acho que isso pode ser legal. 3% para caridade, então você sendo holder do projeto você ainda vai estar tá ajudando a caridade, tá? Então beleza, você gostou, né, tanto para trade ou para hold, como você faz para comprar na pré-venda, você pode estar tá fazendo aqui da primeira maneira, enviando o BNB para esse endereço, tá? Importando o contrato aqui, sempre pega aqui o contrato do site, ou você pode usar a plataforma, você conecta a sua carteira clicando no link e compra com a sua carteira MetaMask e somente após a operação você poderá importar o contrato de viagem para sua carteira, então aqui tem um botão para comprar. Deixando claro que esse vídeo não é uma dica de investimento, você faz a sua análise, se você achar bacana você pode estar participando. Aqui tem um pouquinho do roteiro tá da linha do tempo, então primeiramente eles querem fazer um evento de caridade em grande escala e vai ser listado na Crypto.com, tá? eles também pretendem ser listados no CoinMarketCap e na CoinGecko. já com 4K de holders eles pretendem sorteio de uma ida é um jogo de futebol pra ver o Neymar, tá? então isso aqui é legal, por isso que eu tô falando, você pode fazer tanto movimento de trade, mas você rodando, você pode, por exemplo, ganhar um sorteio de um jogo do Neymar então, nesse caso, acho que vale a pena, hein imagina que legal ver um jogo do Paris Saint-Germain ou do Brasil, tá, depois tem um suporte aí já maior, tá, onde eles vão dar burnies em bolsas grandes tá, além disso, depois eles vão enviar tokens pra carteira Neymar sem k e doar lucros todos os meses pra organizações de caridade olha só que bacana, e aqui algumas perguntas pra finalizar, o que é o Neymar Token? é um token da rede BSC BV20 inspirado no jogador, então existe autorização para usar o token? Não, não é necessário, tá ligado, galera? Porque, mano, economia é descentralizada, então nem mais não vai processar o bagulho, tá ligado? É descentralizado e, tipo, é bem tranquilo, galera. O token não é do jogador, então, tá? E os desenvolvedores não são públicos, tá? E aqui tem algumas dúvidas aqui que você pode tirar, como, por exemplo, você pode ver que são 100 bilhões de tokens, 4% você ganha em CR7, 3% caridade. Aqui fala da pré-venda, né? O lançamento dia 23 de abril, tá? Então, galera, basicamente essa é a ideia do projeto. Eu sou bem sincero aqui no canal, vocês sabem, tá? É um projeto que o movimento que eu devo estar tá fazendo é o movimento de trade, mas você pode também fazer um movimento de hold nele, para estar tá ganhando recompensas em CR7, e aquilo cara, ninguém sabe o futuro, no, principalmente no mercado de criptomoedas, então quem sabe o token CR7 valoriza muito no futuro o token do Neymar também valoriza muito, né imagina o Brasil ganhar na Copa do Mundo e o Neymar, ali o token do Neymar pode dar um pump ali, que a galera gosta disso de, de fazer as meme coins aí bombar então cara, tem que ter estratégia, tem que ter inteligência aí para saber fazer o um movimento que você acha legal, e além de que, né, todo mundo sabe que o Neymar, cara, joga mais que o Messi e joga mais que o Cristiano Ronaldo o Neymar é o melhor jogador do mundo, né na minha opinião, né, comenta a sua opinião aí, então por isso que eu acho que o token do Neymar também vai ir muito melhor que o do CR7 porque o Neymar, na vida real, é muito melhor que o CR7, tá bom? Então galera, o vídeo vai ficando por aqui, valeu, todos os detalhes pra você ver, tá na descrição, tamo junto até a próxima